E aí gorela, como é que vocês estão? E aí, galerinha dos abins? Aham, bora Nossa, um Anderson saiu, de... eu Ô, Robert, o Anderson saiu, velho. Meu Deus! Peraí, peraí. De Não, peraí, peraí, peraí, deixa eu entrar aqui de novo, peraí. Já Usta. começamos muito bem a gravação. <risos> os atrapalhões, os atrapalhões entram em ação. Exatamente. Olha ele aqui. E aí, o Anderson? O... Oi, seu filho do. uma p... Que isso? Eu tô brincando. Calma aí, calma aí. Vamos começar com uma abertura muito legalzinha é, aqui. vamos fazer uma abertura fó... Dessa vez. Ah, bora lá. Caralho! Ó o oh, Grimm aqui, mano. E aí, Grimm? Como é que você vai, pô? Ah! Tudo certo, Anderson. E aí? Faz ah, tô que pra você vê, né? É, mano. Eu quero te mostrar um truque que eu sei fazer. Ah, faz um truque aí pra nós aí, para eu ver. Estou dentro de uma caixa E eu tô bugado também oh, Olha aí. só isso, velho Que legal, mano, também A carinha dele oh, Eu também consigo fazer aqui, ó Só ver aqui, ó, ver, ó. Ver, Eu vou mandar pro aqui, ó Ó, oh, sua Acho caixa que... é a mais padrão possível, mas mesmo assim é bem humilde. É, mas aqui é humilde. Aqui humilde aqui é humilde, porra. Agora eu quero te contar uma novidade. Por que você tem essa caixa e por que estamos aqui? Vamos pra uma excursão muito forte. Você topa aí? Me brincando, tô brincando. Vamos lá! Entra aqui! Bora. Vai! Estamos, Vamos só guardar estamos... aqui! É porque o hum, motorista tá, foi lá no banheiro cagar O Ô... Ô Seu Jorge, vim logo pra cá! Nossa, desgraça! Já... Ele... Já tá saindo do banheiro! meu ah, ah. ah. assim, é? <risos> Calma, Anderson! Oh, tá, bora, bora, bora. indo em uma, uma viagem uma de campo não é mesmo Vai. Senhoras e senhores? Vai, bora indo em uma viagem de campo. Começamos muito bem esse negócio. O capítulo 1 um hum. deste Cap... jogo maravilhoso que é um pop playtime Sim. da shopping. É da shopping, né? É, vamos começar. Vamos, vamos começar, começar aqui. Esse negócio aqui. E a história começa e ao lado aqui. Todo... De... Deixa eu e ao falar lado do meu amigo Anderson eu vou para o um lugar incrível um mundo estranho então, basicamente e o Anderson foram para um parque chamado mundo estranho mas daí o seu Jorge perdeu o controle porque um ser misterioso acabou pegando a errado na seta e acabou bagunçando tudo. É. Aí eu fui eu... Me levado pela escuridão. Bem-vindo. Preciso Vai. da ajuda de vocês. Welcome, welcome to. Bem-vindo. Eu preciso de sua ajuda. Vá se fufufu. Os blocos caíram. Tudo que fazemos. Os blocos caíram. Os, oh. os blocos caíram. Vocês vão precisar. Meu Deus, você. Ah, você tá aqui. O que, que aí, você tem aí. que fazer, Anderson? Esse lugar é ah. estranho. Eu conheço muito bem esse jogo, você vai ter que pegar esses blocos aqui. Vocês estão vendo esses blocos? Vé, cadê... cadê tu, velho? Tu tá lá pra longe pra mim, velho. Porra, velho. Anderson, não se esconde na caixa. Porque tem um bicho aqui querendo comer a gente. Mano, tu desapareceu, Cadê tu? Eu tô aqui, Pô, eu tô não. aqui. Ah, ali, ali, ali, Ó, ali, ali, ali. Olha aqui, Anderson. O Iginho. O Iginho. Ô oh, velho, dá, um dá um abraço, velho. Me dá um abraço, pelo amor de Deus. Me dá um abraço. Véio. Me dá um abraço, Fruito. Uh, esconde na caixa, caramba! Olha, <risos> olha, Vem comigo. Vem na espreita, vem no stealth. Aqui é. Metal Gear Solid. Exatamente. Metal Gear Solid pop playtime do Paraguai. O bicho é. passou aqui do meu lado. Tá esperando posso... eu vacilar pra me comer. Pega ali aquele bloquinho. Já uh, peguei aqui, tá ali, ó. Bloco. Aqui, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, peguei ele. <risos> aqui. Caramba, véio, deixa eu pegar, velho foi é mal Anderson, é porque eu já dominei ah, esse jogo nossa aí, tá jogo, jogo tá o que tá K meu jogo aqui velho meu jogo é, tá percebendo aqui, é aqui é, você, tá, gente, tá, você, tá, você tá a cinco frames por semana tem uma caixa ali ali ó tá vendo Aqui. Que? Pega que? essa, que? esse F. Aqui. F? Onde é que... Tá ah, aí, esse... ó. Tá aqui, ó. Ah, é, sim, é onde sim. você tem que levar os blocos. Peguei. Agora, o que, que eu faço com esse F aqui? Esse é do cu. Coloca aí onde estão os blocos empilhados. Ele tá aqui. Quem tá aqui? O bicho tá aqui do meu lado. É não. É é? É não, meu irmão. Onde é que você tá? Eu, eu... Ah, eu estou de frente em uma porta chamada teatro. Ah. Eu já encontrei três aqui O bicho te achou? E...